Olá! Você está iniciando a disciplina Ética, Cidadania e Sociedade, que tem a carga horária de 34 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender como a ética perpassa os campos da cidadania, da ciência e do trabalho. O conteúdo programático está organizado em dois módulos. Módulo 1 – Pressupostos Filosóficos da Ética e Módulo 2.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 Olá pessoal, eu sou o professor Lemuel de Faria Diniz, doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estou aqui para fazer a abertura oficial da disciplina Ética, Cidadania e Sociedade. O objeto de aprendizagem dessa disciplina é a ética, um termo que está intrinsecamente presente nos debates promovidos pela sociedade, seja nos grandes debates intelectuais ou seja nas conversas de roda de tereré. Como vocês sempre percebem, a ética ela se faz presente quando se pensa, por exemplo, na questão dos esportes, quando alguém lev levanta a possibilidade de ter havido ou não a prática do doping em alguma competição esportiva. A questão da ética também se faz presente no campo da medicina, quando se discute os limites da bioética. Além disso, quando se pensa nas mídias, também se leva em consideração se as informações estão sendo manipuladas. Por tudo isso, é muito importante que a ética seja discutida cientificamente. A importância dessa disciplina na formação de vocês é proporcionar as ferramentas para que vocês possam conhecer os pressupostos filosóficos que regem as relações entre a ética e o mundo do trabalho, a ética e a ciência e a ética e a condição humana. Dessa forma, desejo a todos excelentes estudos.